Estamos em direto num espaço que foi criado propositadamente para este evento. Desde já fica o convite até perto das 18 horas, juntos a nós, façam nos companhia, estamos aqui para vos receber. Às 17 horas iremos ter um workshop e também pode visitar-nos os nossos estantes que representam algumas das marcas que trabalham com a Marlã. A transmissão é em direto, estamos junto ah, nesse espaço, como vos disse, junto à loja de materiais de construção da Rua Merlin de Sintra. A transmissão é feita através dos nossos canais digitais, Facebook e Instagram da Rua Merlin. Com um tema profissional, teríamos de ter uma marca também profissional e alguém que também que é um expert na gama profissional. Dois boas-vindas, uma vez mais, por praticamente dispensa apresentações, uma vez que há uma presença assídua nos workshops da casa. Uma vez mais, bem-vindo, Pedro Patrício. Olá Pedro. Boa tarde Rui. O Pedro é representante da marca Robilac, é uma presença como disse constante nos nossos workshops e vem partilhar connosco as suas dicas e os truques para nos ajudar no campo profissional. O tema é só pintura e é precisamente pintura interior e exterior. Pedro, sugiro então que comecemos pelo exterior, vamos primeiro ver de fora para dentro. Exatamente Rui. Mais uma vez, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui neste dia do profissional. É sempre um prazer estar aqui e vamos então começar com o nosso workshop. Apesar, queria fazer um ponto prévio, apesar temos aqui uma simulação de ETICS, de isolamento térmico, o que vamos falar hoje não é da aplicação da ETICS, é de como pintar por cima de um, de um sistema de isolamento térmico, ok? Ou seja, o nosso cenário é uma simulação de um espaço exterior. Exatamente, de uma parede de isolamento térmico. E, e porquê é que a gente tem que pintar, ou porquê é que a gente queremos pintar o isolamento térmico? Isso é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes o isolamento térmico, principalmente natureza acrílica, ele como leva estes relevos, é texturado, ganha muitos, muita sujidade e muitos fungos aqui no, no isolamento. E depois fica feio e as pessoas querem alterar, querem dar uma lavadela, perdão, uma expressão ou... Então, esse é, esse é o primeiro passo a, a, a ser feito. Quando pensamos em, em pintura de exterior, vamos preparar a superfície. I, exatamente, exatamente. A primeira coisa que já tínhamos que fazer era se tivesse fungo, estivesse tivesse contaminado, era desinfetarmos, Já falámos nisso nos outros workshops, não vamos estar aqui a repetir, mas tínhamos que fazer a limpeza, a desinfecção e só depois é que poderíamos passar para a pintura. E a pintura num isolamento térmico temos que ter muito cuidado com o tipo de tinta que vamos escolher para aplicar num isolamento térmico nem todas as tintas são aconselháveis para aplicar em cima de um isolamento térmico ok? Como é que é a diferença? A principal a... diferença porque considerar... o isolamento térmico é uma almofada de temperatura, perdão, me a expressão o objetivo de uma parede em isolamento térmico é evitar entrada de calor ou perca de calor, manter a temperatura no, no interior da casa constante e o mais homogénea possível okay? e muitas vezes as, as tintas não estão uh, preparadas para aguentar a temperatura que, que, que o isolamento aguenta, percebes? Uhum. Por exemplo Devemos ter um cuidado também grande, que é fazer um isolamento térmico na casa e aplicar uma cor muito escura e todos os isolamentos térmicos permitem isso, porque é a mesma coisa que no verão. Se andares com uma camisola branca ou uma camisola preta, a t-shirt é igual e tu vais sentir mais calor com uma t-shirt preta do que com uma t-shirt branca, ok? A cor também influencia nesta parte do isolamento térmico, ok? Mas não era sobre isso que a gente, no workshop não é sobre isso, vamos falar é. Por exemplo, então, vamos falar é de uma tinta... A Exatamente. Queria só por é esse, aqui, não, aqui? vai Oi? Essa tinta se faz o Aqua é a tinta que a gente tem certificada para dar em cima do nosso isolamento térmico da Robelac, ok? okay. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece quando pintas com uma tinta convencional em cima do um isolamento térmico, a tinta como ela leva estes relevos, ela leva muita tinta, ok? E ela vai secar à superfície mas não seca em profundidade e tem tendência a rachinar depois, percebes? O Aqua está preparado para não, ter, não te acontecer isso, percebes? Como é uma tinta 100% acrílica, okay tem a vantagem de que não te vai acontecer isso, podes pintar à vontade que não, há, não tens esse problema. Okay? E vai manter a superfície mais uniforme. Exatamente. E também tem outra vantagem em relação a outras tintas 100% acrílicas que a gente também tem, que é o seguinte, é hidrorrepelente, ou seja, esse fenómeno da sujidade vai-te aconselhar, há menos probabilidade da, da sujidade depois acumular na parede, porque ela faz com que a água bate e escorra, não fique lá na superfície, ok? e mesmo até a chuva, vai autolavável, não é a mesma coisa mas, mas quase que fica autolavável, percebes, okay. e por isso é que o Acorrepel e depois a nível de certificação, tu, por exemplo, o nosso sistema, nosso sistema de DETX, tem tu se usás os, os acabamentos todos, não é? os passos todos, chegas ao fim tens uma certificação, pintando com o Aquarepel mantens a certificação, não perdes a, a, a certificação, ok? E então, como as pessoas não vêm aqui para beber vêm aqui é para ver o aplicar, vamos então fazer a aplicação do Acorrepel numa parede de DETX. Para, para que as pessoas vejam o que estamos a falar. A aplicação é semelhante a uma tinta, não é? É, isso, isso, isso é igual, isso é, isso é, oh, esta lá é tua, não é esta que eu quero, peço desculpa. É esta? Não, não é minha, é okay. minha. Peço desculpa, ah, assim, eu tenho aqui, porque trouxe uma cor, por causa que o cenário é branco, se pintar de branco as pessoas não, não conseguem consegue ver, percebes? Por isso é que eu trouxe já uma cor para poder aplicar e, e as pessoas verem, okay. verem tá, tá um o resultado. Isso, Exatamente, trouxe o cinzento, uma cor, opa, isto é muito subjetivo, né? a moda é uma coisa muito subjetiva, Mas a cada um momento, a sua coisa. A cinza é uma tendência? É, uma verdade é, é só as pintam muitas fachadas em cinza. Portanto é o procedimento normal igual a uma igual, é igual, é igual, igual. Mesmo, é igual, isso, isso, isso é em tudo, em tudo semelhante, vou tirar um bocadinho do papel, peço desculpa, é tudo, é tudo semelhante, é tudo, tudo igual, percebes? Já agora, qual é que é o tempo de secagem de, quando se aplica entre depois? Entra de cerca de 4 horas, ok? Entra de mãos cerca de 4 horas. A deixar, a, a depois a curar, pode demorar entre 24 a 72 horas e a depois, depois a curar. curar totalmente cerca de 27 dias, que é o que geralmente... 27 dias? É uma pintura a curar totalmente demora entre 21 e 27 dias, okay. ok? É o tempo de cura de uma, de uma pintura, geralmente, atenção, para falar de uma maneira digital. Ora, vamos aplicar aqui. Vamos virar para aqui. Pode ser aplicado também com o tempo mais úmido Era aí, olha, ainda bem que fizeste esta pergunta, oh, Rui. É porque tá essa dúvida que estou chamando. Estás atento, estás atento e eu gosto tipo de tá estás atento. Gosto é. de tipo que tá estás atento. Que é? O aqua tem a vantagem que a hidrorepelência tem passado passar 30 minutos. Ou seja, é uma tinta muito usada por profissionais, principalmente no inverno. Porque os profissionais têm que trabalhar, pode trabalhar só no verão, né tem que trabalhar de brão, de verão e de inverno. E uh, o Aqua Repel tem a vantagem que resiste bastante a chudações. O que é que é as chudações? O que é, o que, é que é as chudações? As chuvasões não é nada mais, nada menos que tu, por exemplo, pintaste hoje a parede, ok? Pintaste a parede hoje. Como eu te disse, a a curar demora cerca de 27 dias. A curar. E é tu, no primeiro dia, o ar com aquele orvalho da noite, muitas vezes aparece descorridos na parede, tu vês, parece que fica na parede, são umas substâncias que a tinta vai libertar para o ambiente no, no tempo de cura, devido à umidade é acelerado e pode aparecer descovidos, o aquapel tem essa vantagem que resiste bastante a e o passado meia hora já pode chover que não te danifica a pintura, ok? essa vantagem, por isso é que é muito usado por profissionais, principalmente de inverno, porque... Deixe-me só tirar aqui porque pouco. aplicado né, em cima do, ou do pintura, andar. A Exatamente. Está a ver, está solo. Mas ao fundo já está a ver umas nuvens. Estás a perceber? Mas tenha a certeza de que pode pintar quando vier a chuva, já não vai danificar o, o trabalho. Claro que não convém pintar à chuva, isso não convém. Mas passado meia hora já pode levar com, com chuva, que já não, não, te vai danificar, não te vai danificar a pintura. Ok. Eu vou pôr aqui uma fita também só para... Aqui, ficamos aqui quase toda a pintar e temos mais coisas para falar além disto. Vamos pôr aqui uma fitazinha, assim, vamos pintar só este bocado. Vou só colocar aqui o nosso microfone. Ok, não há problema nenhum. Isto agora parece um programa de televisão, aqui com o microfone aqui, ó, <risos> é a segurar, Parece um programa de televisão. Ora, vamos lá. Vamos lá a então fazer a pintura, Ai, cuidado se eu te salpico Rui, só, tens de ter cuidado só com isso, okay. vais ter que chegar um bocadinho para o lado que eu vou pintar desse lado Rui, está bem? Tá bem? Peço desculpa. Ora bem, a pintura, como eu vos disse, é feito cuidado que vai salpicar um bocado, só para não te sujar, oh, oh, oh, oh, que eu sujá-me a mim não faz mal, a tia que não, okay. a tia que não, tu tens de ter a farda para trabalhar nos outros dias. Estamos a fazer a aplicação para pintura é, é, é necessário fazer mais com uma de mão? Com bem sempre aplicado hoje de mão, Rui. Esta tinta tem a vantagem que ela tem muita cobertura. Tu estás a ver que ela, só com uma de mão, quase que ficava... Quase, a nível de cobertura quase conseguias fazer o, o trabalho. Mas convém dá -se sempre duas de mãos até pela, pela espessura do filme para depois também ter mais resistência, percebes? Ok. Vamos só pintar já aqui em cima. Vamos já pintar aqui. Que é para para as pessoas ver a gente a aplicar que eles não vieram aqui para beber. Portanto, a aplicação é igual a de uma tinta normal, não é? Mal, normal, o mesmo, normal, o mesmo processo. A vantagem é mesmo que não te, vai, não te vai rachinar, porque muitas das tintas secam aqui à como ela leva muita tinta para, para chegar àquelas covas, percebes? Seca-te aqui à superficial, seca superficialmente e não seca em profundidade e depois tem tendência a, a rachinar. Okay. O Aquorrepel tem essa vantagem que não rachina. E é uma tinta que também aguenta, tem, per, aguenta muito bem hum, a umidade superficial, percebes? Por isso é que ela passada meia hora já pode levar com chuva ou com água e já não, não te vai danificar a pintura, percebes? Ok. Porque há muitas tintas e mesmo da Robelac, atenção, que a nível de, de resistência à umidade superficial fica pousada na tinta, a resistência não é e afeta é a qualidade da tinta principalmente enquanto a tinta não está curada pode depois aparecer estas exudações que eu te falei ao bocado uhum. e que, que pronto sim, que podia trazer problemas mais tarde sim prejudica o nosso trabalho claro. é. a gente também estamos aqui a pintar o um rolo parece do meu filho ir para a escola pequenino <risos> mas o cenário também não é muito grande dá para pintar assim com o rolo sim temos que o rentabilizar um rolo pequenino a fita está a sair está úmido isto Estás a perceber, como tu, devido ao texturado, tens que deixar muita tinta, se, não for, se, se a tinta não, não, não tiver uma boa resistência a secar por ela toda, pode acontecer ela rachinar, que é o que eu te falei agora um bocado, uhum, Sim, no início do nosso horário, tu referiste a esta situação. Porque tu e é precisamente que deixe... o que está a acontecer aqui, não é? Exatamente, porque tu tens que deixar sempre muita tinta para chegar bem àquelas, àquelas covas do, do texturado, perdoa-me a expressão, tanto que o rendimento de uma parede destas é sempre menor que no rendimento de uma parede lisa. É normal. Vamos lá, cuidado a isso, eu te salpico. Okay. Eu não quero é te salpicar, ó oh, Rui. Oh, Vamos pintar aqui o vermelho. Aqui é visível o que tu falaste, não é? Pois, porque o, o rolo, estás a ver, tu tens que deixar mais tinta para conseguir chegar a, pronto, a estas covas do, do texturado. É assim é mesmo assim. Nesse caso, tu pressionas mais o rolo. Não bem o rolo foi feito para rolar, não foi feito para, para esfregar. Já te vos disse uma vez, uhum. se o rolo fosse para esfregar, chamava-se esfregador. Mas ele foi feito para rolar, por isso é que se chama rolo. Isso é uma dúvida que surge constantemente, daí estar a fazer novamente essa questão. Sim, sim, sim, não há problema nenhum. Porque há, problema. há aquela tendência quando estamos a pressionar mais o rolo, fica mais bem pintado, não é? Nem sempre, nem sempre e até na maior parte das vezes não é isso que acontece, percebes? Não é isso que acontece. A mola que já está quase a acabar aqui esta parte e com um rolo pequenino, imagina se fosse um rolo grande E o rolo, já que falaste e mencionaste, tem okay. alguma particularidade? Quanto mais, geralmente os rolos fachadas têm um pelo mais comprido, para poder chegar melhor a, a, a, a estes, trabalhar esta textura da, das paredes, percebes? Uhum. Este rolo por acaso é um rolo antigo? é um rolo de interior, também pode ser usado no exterior, atenção, mas por exemplo para este tipo de pintura, um rolo de fachadas seria mais aconselhável porque já não me obrigava a passar aqui tantas vezes, como ele leva o pelo mais comprido Essa é ah, foi a grande diferença do rolo de, de pintura interior para o exterior, não é? Da, da, exterior da xeredas, é um pelo mais comprido Tenho um problema, salpica-te mais, percebes? Por isso é que eu também não trago para aqui senão eu vou estar aqui a pintar e vou estar a, sal, a, a salpicar, percebes? É só, é só por causa disso que estou a pintar com este e, e não estou a pintar com um rolo de fachadas, é mesmo por causa disso, percebes? por causa de não de não salpicar tanto para não sujar para não sujar nada ok já está a acabar Rui, só para a gente acabar aqui ficar tudo bonito e as pessoas deram ficou por acabar vamos lá portanto o nosso primário foi aplicado exatamente está feito está feito Rui, ok Ora bem, mas só pausar aqui para não, não estar a estrovar. Bem, oi. Qual é a vantagem? Agora claro que o procedimento a, a seguir seria... Seria... Seria de... de Deixávamos secar... Depois aplicaríamos outra, outra, okay. outra mão, Pronto. ok? E aplicamos o nosso primário, portanto foi o primeiro passo, fizemos a preparação da nossa superfície exatamente. e agora avançamos para agora a, agora, a nossa a pintura, pintura exterior. Agora pintura exterior, claro tínhamos que deixar -se secar e aplicar, ao tempo de secagem, exatamente. E aplicar uma, uma, uma segunda de mão. A vantagem é só reforçar isto para as pessoas perceberem, a vantagem do aqua repel, não só neste tipo de paredes, mas, mas estamos a falar neste tipo de paredes, uhum. portanto vamos exigir vamos a isso, é que ele não, não te vai rachinar. Porque ele tem, uma boa, tem uma, uma boa secagem, ele aguenta bem secar a superfície. E faz uma certo? boa cobertura, Exatamente. É? Tem a vantagem que também tem bastante resistência à umidade superficial, ou seja, a nível de ganhar fungos também vai te resistir bastante. Tem uma hidrorepelência grande e passar meia hora, passar meia hora já fica hidrorepelente, já pode levar com umidade que já não te vai danificar a pintura. E, e até pode em, ser aplicado como tu referiste, e é muito importante em dias mais úmidos. Pois é, é, é o, o segredo, a grande vantagem dele é mesmo essa por isso é que ele é muito usado por profissionais porque eles no inverno também têm que trabalhar, não pode trabalhar as pessoas não podem trabalhar só no branco é? Pedro, já agora uma questão que se coloca tanto a pintura bem interior como para exterior é sempre necessário aplicar um primário, não é? é conselhável, o sempre necessário é difícil de dizer eu já, já te expliquei isto uma vez mas posso explicar outra vez isto é uma brincadeira mas é uma brincadeira que pode ser levada a sério percebes? porque é o primário nunca faz mal Ok? Nunca te vai fazer mal, mas hum. também pode não estar lá a fazer nada. Toma, toma também fazer... depende da qualidade do primário. Depende da qualidade do primário, do tipo, se tens uma parede que está pintada, está em bom estado, só queres mudar a cor ou dar uma lavadela, refrescar a cor, a parede está em bom estado, não tem fungos, não tem nada, o primário não será, não será obrigatório, é? tens uma cor escura queres passar para uma cor clara, tens problemas de fungos, tens, tens a parede é, a descascar é, é... e já tens que usar um primário exatamente. e depois depende do tipo de primários, há primários antifúngicos, há primários fixadores, há primários anti-alcalinos, há primários de adesão, existem primários para tudo e mais alguma uma coisa também, percebes? E é o primário universal. E há é o primário universal, exatamente, exatamente. Agora. O primário é aquelas coisas que também nunca faz, se aplicares não faz mal, uhum. mas pode também não, não tirar grande benefício de, dele, okay? ok? Há situações onde tiras bastante, bastante benefício. Quer no interior, quer no exterior. Quer no interior, quer no exterior. Ok, avançamos então com a nossa pintura, vamos manter no exterior? Não, agora a nível de exterior, apliquei-te aqui, vamos só falar do A100, podemos falar do a que é essa lata grande que está aí. Podes deixar aí Rui, era mesmo só, só, só para okay. a gente falar, não é? O a aqui... também é uma tinta, porque eu gostava que as pessoas percebessem a diferença entre as duas, porque muitas uhum. vezes em loja a essa dúvida do porquê da diferença das duas, pessoas são as duas 100% acrílicas, quer essa, quer o aqua -repel. A grande diferença é que o aqua -repel é hidrorepelente, o a não é. Aquilo que eu te falei da hidrorepelência, uhum. o a não, não tem. Não acontece com esta tinta. Não tem hidrorepelência, ou seja, o a tens que o deixar secar para poder levar com umidade. Tens de ter mais esse cuidado, porque o aqua-repel não, não, não tens de ter esse cuidado, percebes? E, hum, e basicamente, agora de resto são as duas tintas 100% acrílicas hum, portanto resto, a limpeza as duas... das ferramentas é toda feita com água é, com água e a nível de resistência no exterior são tintas de fachadas, atenção, queria explicar isso porque estas tintas são, eu vou pegar nisto só para simular que é uma parede okay. Okay? estas tintas são impermeáveis à água, mas permeáveis à condensação ou seja, não deixa a umidade entrar, mas deixa a condensação fica. ok? Se no interior, vai-te acontecer exatamente o contrário. Ela deixa a condensação sair e deixa na mesma umidade entrar. Ok? Porque existe uma coisa chamada umidade positiva e umidade negativa. Ela é impermeável à umidade positiva, que é a umidade que vem para frente, e é permeável à umidade negativa, que é a umidade que vem por trás do filme da pintura. Ok? okay. Tu, se aplicar aplicares no interior, a umidade positiva passa a ser a condensação, que é a umidade que vem para frente. Por isso é que estas tintas são só de fachadas, não são usadas no interior. Ok? Ok, ok. Pedro, deixa-me só dizer para quem está a assistir ao okay. nosso evento, portanto vou lançar o convite até perto das 18 horas, nós vamos estar aqui para vos receber, podem visitar os nossos stands que representam algumas, não todas, mas algumas das marcas que trabalham com a Romerlan, dirigidas também para os nossos clientes profissionais, portanto até perto das 18 horas, juntos a nós, estamos num espaço criado propositadamente para este evento, junto à loja de materiais de construção da Romerlan de Sintra. Pedro, vamos continuar então, pintura exterior, agora então se calhar passamos à pintura interior Vamos falar agora tipo... até mais de pintura, de, de barramentos antes de fazeres a pintura, okay? ok? Porque as pessoas também, a gente só fala sempre da pintura já como acabamento final, mas muitas vezes é preciso fazer... É verdade, e não podemos esquecer esse passo. Exatamente, os passos prévios antes de chegar, eu vou só pedir licença, mas tenho que vir aqui, pegar aqui nesta placa. Ui, Jesus, que ela pesa! Rui, ajuda-me só aqui a pousá la se vai, favor. Vamos só tirar isto daqui, isto aqui, está feito. Não, está bom assim, já não preciso, preciso mais. não. Assim está bom. Até vou pôr lá assim um bocado. Queres que favor, partiu é? aqui? Uh, vou pôr lá assim ao alto só para vocês verem. Aqui temos um exemplo de, por exemplo, dois tipos de paredes que podem ser encontradas no interior, no, no exterior, ou no interior, embora não é assim tão como no interior, que era uma parede em pastilha, ok? Uhum. E uma parede texturada. Okay. Aqui. Okay? Isto era pastilha, aqui era pastilha. Portanto, aqui para baixo é a pastilha, aqui, aqui é a cima texturada, era texturada ok? Usando a mesma massa, nós conseguimos fazer um alisamento e depois fazer uma pintura por cima sem ter que retirar quer a partida, quer, quer a, a, a massa, ok? Uhum. Temos aqui duas massas, esta cinzenta é aqui o universo. Tá? tem okay. a vantagem é que dá para interior e exterior, dá para, para as duas situações, esta aqui é o Express que não, só dá para interior, interior. não dá para exterior, já tinha dito no outra. a grande diferença entre o miolo, aderem a todo tipo de superfícies, mesmo azulejo, pastilha, azulejo vidrado, também é aderem. Que surge, aderem quer uma Com quer frequência. outra podes perfeitamente aplicar por okay. cima de um azulejo e até já falámos nisto mas é sempre um uh, realçar Bom, é até por causa da sustentabilidade e disso tudo uhum. tu tens uma parede em azulejo e queres deixar de ver o azulejo, se fizeres um barramento estás a olhar para a sustentabilidade do planeta porque não estás a retirar o azulejo da parede não estás a fazer atritos e depois esses atritos não são recicláveis é, ok? Exatamente. e assim estás sempre também a olhar para o planeta e então como eu te estava a dizer, temos estas duas massas uma é universal faixado que é esta daqui dá para interior e exterior o express, que é esta daqui, só dá para, interi para, só interior. Dá para interior eu vou fazer a pintura com uma tinta pode ser uma tinta de interior, vamos fazer aí a pintura. Ou até não, vou fazer mesmo com uma tinta de exterior. Vou fazer com a já que falámos tem, nele. É e, exatamente, já que falámos nele e eu não apliquei, não tem aqui, tem aqui, okay. aqui, tem aqui, tem aqui. Já que falámos nele e eu não apliquei, vamos aplicar agora, ok? Vamos lá, aplicar. penalti Acontece sempre. Acontece sempre. É. Já é uma, uma constante. Vamos cá limpar isto para não sujar. Peço desculpa. Vamos lá. Vou fazer um meximento prévio da, que é da embalagem. Porque, porque é normal a resina virar de cima. É um fenómeno que se chama cinerase, Que até as cargas têm tendência a ir ao fundo e uhum. a resina, a resina virar de cima. Eu também já disse isto uma vez aos clientes e posso dizer outra vez. Gente, quando pintou com uma embalagem e, uh, e depois queremos guardá-la, devíamos pôr um bocadinho de fita na, na, na tampa, porque não vai às vezes a tampa estar um bocado danificada e a tinta virar, e guardar a, a, embalagem a, virada, ar, é? e a embalagem virada. E embalagem guardá-la virada ao contrário, porque assim as cargas descem, selam a embalagem e ela vai durar mais tempo. Deves sempre guardar uh, as embalagens viradas ao contrário, uhum. depois de usadas, atenção, estou a falar, okay. depois, depois de usadas. No porque, seco também, não é? Sim, porque a embalagem, o que estraga a embalagem é o ar que fica dentro da embalagem, o que estraga a tinta é o ar que fica dentro da embalagem. E tu após usando a tinta fica pouca tinta e muito ar. E depois uhum. é isso que te faz estragar a, a faz te estragar tinta, a, a, a qualidade da tinta. Vamos aqui. Oh Rui, faz-me só um favor, já sim. que estás aí. Corta-me só aí um bocado de papel, se faz favor. Peço desculpa. Chega. Chega, chega chega chega chega se pode parar aqui vou usar aqui, Por aqui. Então, bem, vamos, vamos lá. colocar a, a tinta no tabuleiro vamos não aqui até vou tirar diretamente a embalagem. embalagem aqui vou tirar diretamente a embalagem até para para, tomar chato, para o cliente ver que também pode fazer Um profissional a verdade é essa não vai andar a, a, a tirar a tinta para o leite. Passamos esse passo é, em frente. Exatamente. Por isso é que eu também vou tirar a tinta da embalagem e, e vamos fazer a aplicação da pintura aqui na, na placa. Por exemplo, neste caso, aquela uma, uma pergunta do primário fazia sentido. Fazia, fazia sentido, é, é exato. É, é. ah, se fizesse o tratamento total, como eu fiz aqui, quer uma, quer outra, Quer esta massa, quer essa, não é obrigada a levar primário possível, si, porque ela absorve a tinta de uma maneira uniforme. ok? Mas imaginemos que só tenhas feito reparações: um bocado aqui, um bocado ali, outro bocado ali. Aí, e aí, já, é já, aí já seria necessário aplicar o primário. Cuidado, Rui, que pode, pode sujar. Aqui. Vamos fazer aqui a aplicação do A100, Vamos fazer aqui, só, só para vocês verem. A diferença também depois. É, e e uma das massas é cinzenta e outra é branca. Só isso, depois, vai interferir na primeira mão só. Na, na, na maneira que a gente olha para a tinta, ok? Qual é que é o intervalo entre a mãos? É a mesma coisa. As tintas hoje em dia, à base d'água, todas à volta. À volta, pois, como é ver a embalagem, porque pode haver algumas que sejam diferentes. Mas não todas à volta pode entre. Pode de marca para marca pode, também? Pode, pode, mas não diferem muito. Entre 4 a 6 horas, outras de 6 a 8. É a média a média, a média de, de, de, pronto, de de tempo de secagem entre as mãos. Isto falando em tintas de parede e falando em tintas de parede à base de água, atenção. Uhum. Porque se for um esmalto ou qualquer coisa aí, aí, já são coisas diferentes. diferentes. Estás a perceber? Já comem também ver. Consegues ver? Quer uma, quer outra. Elas absorvem a tinta de uma maneira muito uniforme, uhum. percebes? Sim, sim, não, é não visível. há muita absorção da pintura, percebes? Uhum. E então, por isso é que o primário aqui não seria obrigado. Fazendo um barramento total, ou seja, se fizesse um barramento pela parede toda, não eras obrigado a aplicar, a aplicar primário. Se o, se o aplicaste, não perdias nada. Atenção, não estou a dizer que não se pode uhum. aplicar. Mas... mas não tinhas essa obrigatoriedade. Isto chama... a tinta, Eu penso, se calhar vou só pedir só para, para mostrarmos para quem também se encontra presente, só para ver a diferença. Ah, ok. okay. Sem problema. Muito bem. Uma de mão. Aqui tá? Tinhas uma parede de tinhas uma parede texturada, ficavas a ter uma parede lisa. Exatamente. Sem, sem grande. Não um é sem grande trabalho, porque dá sempre trabalho, né Aliás, essa é uma das vantagens é... da aplicação desta tinta. Desta tinta e mesmo destas massas, percebes? O que pôs a parede lisa foi as massas, ok? As massas claro, está É o é tal passo que tu falaste no início do nosso workshop que é importante, que é a preparação do e, suporte. Exatamente, claro. E, e permitia de pintar, com uma tinta convencional de paredes, permitia-te pintar uma cerâmica uma, uma pastilha, neste caso, sem problema, sem problema nenhum, percebes? Ok. Tarias, teríamos Desengastados, como se costuma dizer. Está feito. Claro que aqui a diferença que tu vês daqui para cá aqui é que esta marca é na é é é Assim ajuda, quer numa, quer noutra. Vou só okay. pousar isto ali outra vez. Deixa-me só pousar isto aqui. E vamos agora. Vamos agora colocar outro é inicial. É okay, certos profissionais, que é tens uma parede com papel-parede, por exemplo, okay. ok, desde que o papel... Portanto aqui tenha... já é uma, uma situação diferente, exatamente, não é? Exatamente, exatamente, desde que o papel esteja bem fixo, ok, o papel tem que estar bem colado e bem fixo à parede, ok, uhum. tu queres deixar de ver o papel, mas não queres arrancar fora porque dá de trabalho, depois o papel não sai a direito e, e depois fica a cola na parede... Tu podes perfeitamente fazer um barramento, existem massas, onde podes fazer um barramento por cima do papel-parede e ficares com uma parede, pronto, deixares de ver o um papel-parede. Okay. Agora torna a realçar, o papel-parede tem que estar bem fino e não podes descolar, porque senão ele quando descolar traz tudo, tudo atrás, perdoa-me uma expressão. E agora, gostava de perder aqui um bocadinho de tempo a falar Portanto, de duas tintas que... Portanto, isto já é? é um tema de pintura interior. Exatamente, agora já íamos a falar mais a... até de duas tintas de interior, que estas duas tintas que falámos agora eram de exterior. Duas tintas de interior, pegas-me só nessa embalagem. Esta então, aqui? Sim. Este, esta tinta foi uma tinta lançada há pouco tempo. Portanto, é recente esta tinta, não é? É. Uma tinta é, que uma é, é uma novidade de Robelac. É uma novidade de Robelac e muito em, nesta coisa que está em moda, que é a sustentabilidade e cada vez olhamos mais para o e planeta. E esta tinta vem ao encontro Esta tinta da, da é feita à base de 97% de resinas vegetais, ou seja, não leva químicos. A embalagem é reciclada e reciclável, ok? Uhum. Tu podes pôr a embalagem para reciclar, okay. ou seja, é uma tinta que vem muito em voga de, de, desta, pronto, desta não é moda, desta preocupação sim, que todos claro temos que, sim. que ter. E aliás é uma das de grandes de... preocupações da Leroy Exatamente. Não, e esta tinta foi muito desenvolvida à custa da Leroy Merlin. Isso tudo posso dizer, não estou a dizer que foi 100% a Leroy mas foi okay. muito a que nos pediu uma tinta que que fosse sustentável e, e tais tá parabéns por e isso já, E já é comercializada já já nas já já já, já é comercializada nas vossas lojas é uma tinta que é à base de resinas uh, vegetais não, não leva químicos não leva nada a embalagem como eu vos disse é reciclada e reciclável, e reciclável ok a única que não é reciclável que não é reciclável é do litro porque ainda é de metal, porque ainda não conseguem fazer embalagens de litro recicladas. Esta okay? é de 4 litros. Esta é de 4 litros e depois existe a é de 15 que também é a mesma, a mesma okay. coisa, ok? Para além do, do foco da sustentabilidade, tem um, certamente uma particularidade, tem, não é? Tem, tem, é, tem bastante resistência aos fungos, não tem cheiro nenhum, que só o facto de ser à base de resinas, não tem cheiro a nível de classificação de, de ar, de de de ar base, interior. Não. A nível de classificação de área interior tem a classificação máxima, não liberta coves para o ambiente. Ele agora, as nossas embalagens, a partir de agora, isso que a também está muito preocupado, aqui à frente bem estes símbolos onde tem os certificados que tem, de, de cobres do ar interior, de uh -huh. tudo, tudo, tudo isso. É uma tinta que, opa, é uma tinta eco -sustentável, como aqui diz, a nível de, de, de, de sustentabilidade é muito importante, e mesmo a nível de qualidade, tem muita qualidade. E lavável, okay? não é? Lavável, uma tinta sem brilho, bastante lavável. Depois, pôs-me vou isso faz favor, queria te mostrar aqui outra. Chega-me essa pequenina que está aí à frente, na outra do lado, essa aí. Depois temos o Cleaning Go, que também gostava de nos aplicar aqui, que os é muito importante para os profissionais porque qual a vantagem desta tinta para, para o profissional? É que a nível de resistência. Um, Esta o, também é uma novidade. Este, já já tem um ano ou dois, mas okay. pronto, não, não, deixa, não deixa de ser uma novidade. É uma tinta que apesar de ser 100% acrílica, como a gente falámos, as tintas 100% acrílicas só davam para exterior. Esta Aliás, uma... todas as tintas que tu apresentaste aqui são 100% acrílicas. As que eu apresentei agora sim, exceto a bio-origem, que, que, que é Exato. outra coisa. Uh, esta tinta é 100% acrílica, mas é só para interior. Leva uma resina que é só de interior, ok? Não dá para uhum. usar no exterior. Ok. Uh, enquanto estas, não as dava... que eu te apresentei as duas primeiras, não davam um para usar no interior, era só de exterior, esta é o contrário, só dá para usar no interior. Não dá para usar no exterior. Tem a vantagem que a nível de lavabilidade ruim, oh, é uma lavabilidade fenomenal. O que é que isto interessa às vezes ao profissional? Ele usando esta tinta, está descansado com o cliente a quem ele foi pintar, pintar a casa, que não vai ter problemas mais tarde. Não vai mais ter tinta no não, futuro, os mesmo. muitos podem pôr as mãos, eu faço demonstrações em loja com esta tinta, onde vira o vinho, onde vira o café, onde vira isso tudo, limpo, sai tudo, okay? ok? Agora, atenção, é virou, limpou, não é virou, deixou um mês ou dois e, e depois, depois querem limpar. fazer a limpeza. Isso não, isso não. Agora também queríamos fazer aqui, ia fazer a aplicação desta tinta aqui, para vocês verem também como é que ficava uma parede de papel-parede depois barrada e com a pintura por cima, como a gente deixava de ter uma, papel, uma parede de papel parede e passávamos a ter okay. uma parede normal, perdão a queres expressão. usar este exemplo porque é um exemplo que é muito solicitado, mas é? Pois é um exemplo que é muito solicitado, porque as pessoas muitas vezes perguntam se podem pintar por cima de papel parede, e acho que sim, até só que papel parede já não é muito a minha área, okay. há papel parede que permite ser pintado, agora aí o que faz diferença não é a tinta, é o papel. Uh -huh. Há papel que permite ser pintado, há Exatamente, papel que não é tipo permite. O tipo de papel. Exatamente, o tipo de papel. Neste caso, tendo a dúvida, fazes um barramento, podes pintar por cima, que não há problema nenhum que já não te vai acontecer. Vai acontecer mal nenhum. E agora que vamos usar aqui um tabuleirinho, também então, é Rui. Vamos abrir a embalagem, deixa-me só pegar. Como é que está? Chaves. Acho é que está aí em baixo. Não. Nunca pusei as chaves da pintura. Não sei, mas não fala mal. Não sei, vais abrir assim. Hum, Talvez tá, tá aqui deste lado? Não, dá, já abriu assim. Eu abro, abro de outra okay. maneira. E, um, e uh, isto, quem não tem cá, um caça com gato. Exatamente. Eu dizer. Escolhi uma cor muito bonita, uma cor lindíssima, okay. muito usada. Não, é para conduzir com o papel de parede. Exatamente. É não é, é, é, é para conduzir, não é por mais nada, é só exato, para, conduzir, para conduzir com o papel de parede. <risos> Quando vamos fazer a aplicação aqui do do Go, ah, é uma tinta também esqueci-me agora. agora existem também. também é ela, possível afinar, é, não é? Ela existe em branco, depois para mim é afinar em, em, em todas as tintas que eu te falei agora, tem essa possibilidade. Também uhum. estava a me esquecer. Elas por defeito são brancas, mas depois existem bases para fazer qualquer Ok, na máquina de cor, afinação. Exatamente, qualquer cor é, dá para fazer qualquer cor neste tipo de, de, de tintas, ok? em qualquer uma delas que, que eu te falei até agora em qualquer uma delas que eu te falei até agora podes fazer qualquer tipo de cor não há problema nenhum vamos aqui limpar e vamos usar aqui chá! vamos pegar no outro rolo no outro rolo portanto estás a substituir a recarga, não é? sim, exatamente isso não precisamos estar a usar o rolo inteiro porque basta trocar temos o cabo substituímos a recarga sim, exatamente exatamente vamos então fazer aqui, bater aqui a tinta, vamos limpar, isto é um bocado, esta cor até nem sabia de limpar porque esta cor é tão bonita e então, uma coisa que a gente podia fazer, isto é uma dica, não é para profissionais de certeza que os profissionais sabem mas, mas podias fazer, os rolos quando são novos, larga um bocado pelo okay. Você podes fazer duas coisas, ou passá-los por água e sabão, para ajudar a tirar, a tirar o pelo, ou então se não tiveres, que é o caso que a gente tem aqui, Aplicar se puseres tipo a de fita, pintura? Exatamente! Se, se enrolares o rolo com fita, ok? E depois... o desenrolares... Ele já assim, tira, rapidamente já tira, aplicas uma vez e tiras tira, Já tira a maior parte do pelo que está solto do bolo, ok? Do aí uma então, okay? dica importante. ok Claro que isto só tens de fazer quando o rolê não depois, depois já não tens essa, essa, essa necessidade. E agora vamos fazer aqui a aplicação, deixa só chegar um bocadinho para lá para não sujar o Ok. Vamos fazer aqui a aplicação, como tu vês, é outro tipo de massa onde há absorção, como tu consegues ver ele quase que não absorve a tinta, percebes? Ou seja, o primário também não era uma coisa obriga obrigatória Esta É um exemplo do, do que tu referiste há pouco. Nem todo tipo, porque há muito mito de que tudo que seja massa, tudo que seja tudo tem que se levar primário. Não perde nada em dar, mas não é obrigatório, não, é, não é algum tipo de massas não é, não é obrigatório, ok? Aqui estamos a fazer a aplicação. Portanto, esta é a Clean and Go, não é? A clean go. É uma tinta que também recebeu agora há pouco tempo um certificado antibacteriano. Até okay? importante agora por causa disto do Covid e desta cena okay. toda, ela não ganha bactérias, ok? Tem bastante resistência. A ganhar, a ganhar a ganhar bactérias, ok? okay. Além do, de, de não ganhar fungos, que já era uma coisa, agora também recebeu um certificado antibateriano. Já disse que não para embalagem. paredes e tetos também. Paredes e tetos, exatamente, podes perfeitamente uhum. apontar em paredes uhum. e tetos. Sabes que isso que tintas paredes e tetos também é oh, um não. conflito. Hoje em dia passa a perder um bocado. Então, olha, já, já, um já, tempo... já que tocámos nesse assunto, que existe diferença entre paredes e, e, e tetos. Oh, Rui, eu vou falar por exemplo da Robelac, atenção, posso falar pela minha realidade. Uhum. Aqui no Sul. A Robelac nunca vendeu muito pouco tinta de tetos. No Norte vendia-se muito tinta de tetos. Era uma coisa que parece que dividia o país a meio. Aqui para o Sul, pintavam as paredes, pintavam o teto com a, com a mesma e tinta. E no Norte já não se verificava. No Norte não usava-se uma tinta para tetos e uma tinta para, para, para, para paredes. paredes. A tinta de tetos, a vantagem é que são sempre mais matos. Ou seja, disfarçam melhor as. Os tetos nunca são muito direitos, uhum. às vezes tem essa. De... melhor as imperfeições, não é? E são sempre tintas mais espessas para não salpicar tanto, percebes? Uhum. Para, para não. Tu estás a pintar e não estás a salpicar tanto. Muitas delas até têm uma cena que se chama uma tecnologia tixotrópica, que uhum. a própria tinta, por ela, parece que uniformiza, percebes? Ok. estás a dar a tinta, por exemplo, eu aqui faço assim um, um 8 vai ficar marcado na pintura, okay. em algumas tintas de teto, como a tecnologia tixotrópica, ela ao secar uniformiza, não deixa tantas e marcas, disfarça as rachas também, disfarça que exatamente. eventualmente existem. Disfarça, disfarça mais, disfarça mais essa, essas, pronto, esse tipo de, de, de problemas, percebes? Uhum. Ora bem, vamos aqui pintar, olha como bonita, Rui, diz-me <risos> diz sinceramente, não é uma coisa <risos> bonita, <risos> com um quarto menino um quarto menino era uma tinta mesmo bonita. <risos> Olha para isto. Que valeu. E nota-se é a visível pintura por é, uniforme. Consegue, não é Sim. Que E peço que mostres depois também a. Peço, eu mostro. Claro que eu mostro, sem problema nenhum. Podes ver, está aqui uma parede, só tenho uma de mão. Claro que depois havia de levar uma. deixar secar, levar uma segunda de mão. Mas está aqui uma parede. De cable, e era uma parede que era de papel-parede e deixou, deixou de ser sem ter que arrancar o papel, sem ter que arrancar nada, se aplicando uma massa, que neste caso foi o Universal Pro, mas podia ser, por exemplo, o Express, não haveria problema nenhum, e está aqui, está é tá feito e não. É, pronto, se escusaste se não tivesse o trabalho de andar a arrancar o papel-parede, tu vais-me dizer assim, podem-me questionar assim, já me questionaram, que é. Ai, mas porque é que eu hei de barrar por cima de um papel parede e não arrancar o papel parede fora, okay? uhum, Imaginemos sim. que tu estás a alisar, tens umas paredes texturadas, tens esta lisa, onde tens um papel parede numa divisão e estás a alisar as paredes todas. Porque é que se estás a alisar as paredes todas, não acabas e não arrancas, percebes? Não... alisar estas paredes todas de e a parar aqui... De interromper a exatamente, nossa, a nossa aqui trabalho. tens que arrancar o papel, arrancar tudo. Aqui, assim não, farias, farias tudo Facilita bastante. Farias tudo numa uma vez só. E farias tudo de maneira a que. Foi sujeito, desculpa. Não, não, não, não. Estava uh... só aqui a confirmar o tempo que ainda temos disponível. Ok. Oh, e a nível assim da aplicação, eu já te apliquei tu. Não sei se queres falar mais alguma coisa, se o que é que precisas. Eu agora queria era fazer um apanhado, como um falámos okay, de, de, de vários produtos. Falar, e fizeste a separação do que é que realmente é interior e o que é que é realmente exatamente, exterior. Exatamente. E queria que, mais até que até os nomes das tintas, que ficasse na cabeça das pessoas, okay. ficasse o porquê de usar e, e poder o associar do... logo. Exatamente. Ok, porquê. então começamos aqui. Porque... Começámos pela, pela de fachadas, mas começaste aqui fora. Temos o A100, que é uma tinta 100% acrílica. Ou seja, está muito em moda também as tintas 100% acrílicas, no exterior tem bastante resistência, tudo que seja tintas 100% acrílicas, devido ao facto o esse tipo de resinas, vai resistir sempre bastante no, no, no, no exterior, ok? São só tintas que são usadas no exterior, não no interior. Uh, a diferença do A100 para o -repel é que apesar de ser as duas 100% acrílicas, o aquarepel tem mais qualidade, tem hidrorrepelência, coisa que o A100 não tem, que neste caso, por exemplo, em paredes, Texturadas em paredes de tics, pode até nem E esta é uma parede de tics, mas podia ser uma parede de tartaruga, que se usa, uhum. usava muito Antigamente ou, ou usava, -se. exatamente. Não. Devido ao relevo que, que, que essas paredes têm, a tinta tem tendência a, a, a tem se acumular naqueles relevos, percebes? Esta tinta basta vir a chuva e ela por ela vai ajudar a lavar e a manter a parede em bom estado. A gente tem tanta confiança nela que dá 10 anos de garantia. 10 anos de garantia? 10 anos de garantia, não, não há problema nenhum. É para tu veres a confiança que tu tens in, in, in, in, na pintura. e uh, opa, é uma, uma tinta que tem bastante qualidade, tem bastante retenção de cor também, uhum. que é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, acontece muito pintar as casas em vermelho e passar uns anos elas começam a fugir para o rosa, em azul escuro e depois passar uns anos elas começam a ficar assim com um azul mais esbatido, okay. o Aqua Repel, a nível de retenção de cor, tem bastante retenção de cor, que é essa que está aí. Essa aqui? Essa é que está aí, depois o Aqua Repel tem a nível de resistência as insulações, como eu falei, aqueles corridos, né, por isso aquela passado meia hora já pode levar com, uma, com umidade, que já não vai danificar o teu trabalho, ok? Tem essa vantagem. Essa é uma grande vantagem, é, diria até que é a principal vantagem é, é, desta tinta. Por isso aquela é se calhar ela vende o ano todo, mas as vendas de inverno exato, disparam... Por causa desta particularidade. Exatamente. Okay. Exatamente. Ali os outros. Depois temos produce. ali, aqui, a gente nem falou nele, mas podemos falar agora que é um primário, é um primário, a gente falou muito de primários, mas não falámos deste tipo de primário, isto é um primário, por exemplo, uma parede que tens uma cor escura, queres passar por uma cor clara, um primário, a parede nunca foi pintada, tu queres aplicada a um primário de uniformização, para que a tinta seja absorvida de, uhum. de uma maneira uniforme, ok? A gente focámos mais até em massas, que era esta, que, era esta, que foram as massas que a gente aplicou agora, que fizeram quase o um lugar do além de uniformizar a parede, pôr a parede lisa, pode ser o que cliente o que cliente pretenda uh, a nível da pintura não necessitam de levar um primário se fizeres um barramento total não é, se for só reparações de um buraco aqui uma fissura ali aí, não é, nec é, é, aí do, é necessário aí é necessário fazer um barramento total não é, okay, no, não, é não é obrigatório aplicar um o okay. primário aplicarmos a pintura aplicamos por exemplo o Bio que a é nível de, de resistência que é uma de a nível de resistência e qualidade tem muita qualidade mas tem a vantagem também agora pela primeira vez temos uma tinta 100% sustentável, exatamente, com todas as regras de sustentabilidade. Tem todas as regras. Falámos do cleaning que também é uma tinta que é precisamente este que, que acabamos de aplicar. aplicar, que a grande vantagem dela é a lavabilidade. Tu, depois dela está curada, ou seja, tens de esperar os 27 dias de, de, cura, de cura. Ok? Não é aplicar -se hoje, amanhã já vais esfregar a parede. Uhum. Isso não, não é aconselhado. Uhum. Tens que esperar os 27 dias de cura, que é o normal numa pintura, seja de que tipo de, de pintura for. Uh, podes esfregar à vontade, podes lavar, que não há problema nenhum, a tinta vai-se manter em um bom estado de muito tempo. Agora também sou sincero, que não quero enganar ninguém, marcas de dedos, uh, marca de café, sai mais fácil do que marca de vinho. Por exemplo, um copo de vinho comido para, para a parede, sai, mas já tens que se calhar usar um produto de limpeza daqueles que usas em casa. É que é o tradicional. De Exatamente, que usas no dia a dia. E aoi? Oh, basicamente está. é o que eu tinha está para dizer tanto. estes são os principais produtos que tu na, na marca Robielac recomendas para clientes profissionais sim, não é? okay, vai trazer vantagens a longo prazo público um profissional além da pintura ter que ficar direito tem uhum. que dar a garantia a um cliente de que aquilo vai funcionar uhum. e com este tipo de massas tintas que eu falei hoje em dia não vai ter problema nenhum vai fazer um trabalho rápido um trabalho efetivo e só vai trazer vantagens e não... Ok, e é realmente é isso é, é o que se pretende. Exatamente. E este workshop é precisamente com essa intenção de facilitarmos a vida, neste caso, dos nossos clientes profissionais. Exatamente. Pedro, muito obrigado, uma vez mais. Já okay. sabemos que és uma presença constante nos nossos workshops. Sim. Certamente irão acontecer mais oportunidades para, para fazermos outro sim. workshop. Espero que sim. Obrigado uma vez mais e obrigado também à Ropelab por estar sempre presente claro, nos obrigado, nossos obrigado. eventos. Nossa. Obrigado. Enquanto também muito obrigado por ter estado desse, desse lado. Já sabe, fica ao convite, até às 8 horas estamos no espaço que foi criado para este evento, junto à loja de materiais de construção da Romerlan Sintra. Às 7 horas pode assistir, através das nossas redes sociais ou, ou aqui fisicamente nesse espaço, ao nosso próximo workshop. Muito obrigado, mas antes de terminarmos, vou passar a emissão para a Inês Duarte, que é a nossa... Animadora de comunidades da, da loja Rua Merlin Alta de Lisboa Atelieras e vou perguntar à Inês como é que está o ambiente junto dos nossos stands das nossas marcas. Inês, como é que está o ambiente por aí? Olá, Rui. O ambiente aqui junto dos stands onde temos todas as marcas, o ambiente está perfeito. As pessoas estão a gostar muito do ambiente. O feedback tem sido bastante positivo. Vou aproveitar agora para falar aqui com o espaço cidade. Associados Arquitetos. Olá, Sim. muito boa Olá. tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que acha deste evento, da dinâmica deste evento e as grandes vantagens deste evento? Olha, isto é uma excelente iniciativa porque junta várias, vários temas no mesmo espaço e é uma oportunidade única dos profissionais, numa única área, a recolherem informação não é? e trocarem experiências. Mesmo nós, entre profissionais, já, já estivemos aqui um bocadinho a conhecer os stands dos colegas. E é muito positivo, muito positivo, Muito bem, e portanto, isto também ajuda a que cada um reconheça a marca uns dos outros melhor, tira as suas dúvidas, para os clientes também é bastante positivo, certo? Sim, e há aqui, há aqui uh, materiais que se complementam, não é? E de certa forma, uh, o cliente fica informado como vai utilizar em conjunto as marcas que deve conciliar ou não, portanto é, é, é, muito, é muito bom, muito bom, positivo. Muito bem, como podem ver, isto tem sido uma, uma alegria durante o dia. Aproveito para também dizer que daqui portanto, às 5 da tarde temos mais um workshop. Pode nos acompanhar digitalmente pelo Instagram e Facebook ou então vir aqui à loja de Sintra, na zona de construção, onde estamos aqui à sua espera para conhecer as nossas marcas, a marca da casa e todas as outras marcas com que nós trabalhamos. Obrigada!